Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos aprender um pouco mais a fundo sobre a destilação, aprendendo a construir e interpretar as curvas de destilação. Digamos que estejamos tentando destilar cerca de 50 ml, 50% de acetato de metila e 50% de acetato de propila. Saber o que são essas soluções não é muito importante para a gente neste momento, mas o que eu quero te contar é que essas duas substâncias possuem pontos de ebulição diferentes, e isso é muito relevante para a aula de hoje. O ponto de ebulição do acetato de metila é de 56,9 graus Celsius e o ponto de ebulição do acetato de propila é bem maior, cerca de 101,5 graus Celsius. Então, você pode imaginar que, por conta dessas características de cada substância, podemos fazer uma destilação fracionada e que facilmente podemos separar essas soluções por conta dessas diferenças no ponto de ebulição, não é mesmo? Então, o que você faz? Você tem a solução e começa a aquecê-la. Agora, você vai ter que esquentar ao ponto de ebulição, que vai ser em algum lugar entre esses dois pontos de ebulição aqui. Provavelmente, será algo em torno de 70 graus Celsius. Agora, uma vez que a solução esteja fervendo, muitos vapores se formarão. Esses vapores serão uma combinação de acetato de metila e acetato de propila, porque o acetato de metila tem um ponto de ebulição mais baixo do que o acetato de propila. O número desproporcional desses valores será de acetato de metila. Então, porque essa é uma destilação fracionada, essa mistura de vapores terá vários ciclos de condensação e revaporização. E, à medida que aumentamos mais e mais a temperatura, toda vez que você condensar e depois revaporizar, esses vapores vão ter uma proporção maior de acetato de metila. E o que você vê conforme você aumenta gradualmente a temperatura aqui é a formação deste anel de condensação. E você pode ver isso como um limite entre onde está quente o suficiente para que vapores suficientes se formem e onde não está quente o suficiente para que vapores suficientes se formem, e eles se condensam. Então, quando essa temperatura está baixa, bem no começo do processo, não resultará em um grande volume de destilado, até que o ponto de condensação fique perto de onde está marcando aqui no termômetro. E esses vapores podem começar a entrar neste tubo de condensação. Com o passar do tempo, esse anel aqui sobe, indicando que vapores estão subindo e se misturando. E vários ciclos de condensação e vaporização ocorreram, indicando que houve vários ciclos de destilação simples. Então, no momento em que o anel de vapor chega aqui, vamos ter principalmente vapores de acetato de metila. E a temperatura aqui, o ponto de ebulição dos vapores aqui, serão aproximadamente o ponto de ebulição do acetato de metila. Mas esse é o ponto no qual você vai começar a ver muitos daqueles vapores sendo capazes de entrar no anel de condensação e se condensarem. E estamos começando, então, a produzir muito deste lado. Então, em torno de 56,9 graus Celsius, aproximadamente, né? começamos a produzir muito lado. Neste ponto, deve-se aumentar lentamente a temperatura da mistura. Bem, quando começamos a perder mais e mais vapores de acetato de metila, o ponto de ebulição da solução aumentará. Como dissemos, essa solução original tem cerca de 50 ml. Assim que chegar em torno de 20 e poucos mililitros de acetato de metila destilado, não conseguiremos produzir muito mais do que esse volume nessa temperatura. Você vai ter que continuar aumentando essa temperatura gradualmente até atingir a temperatura do ponto de ebulição do acetato de propila. Você pode não notar a princípio, mas aos poucos estamos produzindo acetato de propila, ocasionando, então, uma mistura de vapores. Conforme a temperatura sobe, ainda obtemos um pouco do restante do acetato de metila, mas produzimos também quantidades cada vez maiores de acetato de propila. Quando aquecido o suficiente, precisamente no ponto de ebulição do acetato de propila, cerca de 101 graus Celsius, começaremos a produzir muito mais destilados. E se você quiser separar esses dois destilados, o que você pode fazer é observar o platô. E quando atingir o ponto de ebulição do acetato de metila, podemos encaixar um frasco de vidro aqui antes de aumentar a temperatura e coletar todo esse condensado de acetado de propila. Bom, as curvas de destilação se parecem com isso aqui que eu estou apresentando a vocês. Vemos a temperatura em graus Celsius, temos o volume produzido de destilado em ml. Aí, observamos os pontos de ebulição e deduzimos de qual destilado se trata. Por exemplo, quando o sistema estava aquecido aqui nessa temperatura, produzimos muito deste lado. Logo, esse deve ser o ponto de ebulição da substância 1. Você pode identificar com maior precisão se você souber o ponto de ebulição exato. Então, você identificaria este platô como o ponto de ebulição da substância número 2. Alguns de vocês podem estar pensando, OK, a técnica é boa para a destilação fracionada. E para a destilação simples, como faríamos? Bem, Lembre-se, na destilação simples você não tem múltiplos ciclos de condensação e revaporização, o que é equivalente a vários ciclos de destilação simples. Assim, quando estiver quente o suficiente para os vapores subirem aqui, vai ser acetato de metila não tão puro, vai estar mesclado com outra substância com razões desproporcionais. Então, o que acontece é que você começa a obter destilado mais significativo em uma temperatura mais alta. Gostou? Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!